Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso Numerologia Real NR1. E antes de começarmos, eu quero lembrar que o e-book NR1 Numerologia Real, ele é gratuito, ele serve de complemento para esse curso e traz algumas informações a mais ainda, só que ele está disponível apenas para os membros do nosso grupo de WhatsApp NR1. Então, se você quiser acessar o grupo, o link está aí na descrição do vídeo, Entrar no grupo, lá você já vai achar o e-book para baixar gratuitamente, tá? Na aula passada, nós falávamos um pouco sobre generalidade da numerologia, o que não é numerologia. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o enagrama numerológico. Pode parecer um pouco estranho falar em personalidade novamente, né? mas a alma da numerologia real é identificar, e é revelar a nossa personalidade. Aliás, tudo na numerologia gira em torno da personalidade. Né? A numerologia nada mais é do que associar a personalidade dos números à personalidade de pessoas. E ao longo de toda a nossa história, a busca pela identidade pelo motivo da nossa existência tem sido realmente um déjà-vu, não apenas para os pensadores que tentam de algum jeito resolver estas simples questões de diferentes maneiras, mas também para nós seres normais. Né? E seja na inscrição do tempo de Salomão, que desconecta a si mesmo, seja em Hammeret, todos nós em algum momento já tentamos achar uma resposta para essa dúvida tão cruel. Mas enquanto nós perdemos tempo tentando encontrar e dar algum sentido para nossas vidas, o que raras pessoas fazem ou têm a curiosidade é de se perguntar como eu sou, ou melhor ainda, por que eu sou assim? Essa é a pergunta de um milhão de dólares que todos nós deveríamos fazer e pouco se faz. É claro que uma pergunta filosófica como essa nos permite viajar nas ideias, nos pensamentos, obter uma quantidade infinita de resposta, de todos os tipos de hipóteses e todos os tipos de especulações, né? todas elas praticamente sem nenhum consenso, mas a grande dificuldade em responder essa questão é justamente porque a nossa identidade está sendo construída o tempo todo, está mudando o tempo todo. O ser humano. Vive uma constante transformação, né? bem aquele estilo Raul Seixas na sua música Metamorfose Ambulante. Então ninguém é exatamente a mesma pessoa que era há um ou dois anos atrás. Também não seremos as mesmas pessoas daqui a 10 ou 20 anos. E muitas vezes, acontecimentos e coisas que acontecem em segundos são o suficiente para mudar a nossa personalidade completamente. Mais independentemente disso, cada um de nós possui traços muito específicos, naturais, de personalidade. E são esses traços de personalidade naturais que vão determinar os nossos padrões de pensamento, os nossos sentimentos, até é, a maneira como cada um de nós se comporta. né? Então, uma personalidade, ela determina não apenas a sua visão da vida, mas ela também muda a maneira como você percebe a realidade, é, como você se relaciona com a vida, com as pessoas e com o mundo, tá? Na numerologia moderna, numerologia quântica, existe um número que explica a nossa personalidade. Nos métodos místicos e adivinhatórios, a intimacia, cabalística, pitagórica, carne, etc., ele é chamado de número de expressão. Na quântica é chamado de número de personalidade mesmo mas esses números são apenas um dos elementos que contribuem com a nossa personalidade, quando associados a vários outros números. E hoje nós vamos conhecer uma parte da numerologia ligada exclusivamente à nossa personalidade, que é o enneagrama numerológico. Eu desenvolvi o enneagrama numerológico como um complemento à numerologia quântica para ter uma orientação mais específica e entender corretamente os tipos de personalidade. Basicamente, nós temos nove tipos de personalidades naturais, né, que são divididos dividido em quatro subtítulos, tipos que estão divididos em mais quatro é, outros arquétipos. Né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre cada um deles, mas antes nós vamos entender o que é o Enneagrama. Um Enneagrama é uma matriz geométrica de nove pontas, onde cada uma dessas pontas representa um tipo de mentalidade básica correspondente a diferentes formatos e tipos de né, de, de, de personagem. E com base em números chaves, é possível identificar o tipo de personalidade natural de cada pessoa, assim como é possível também entender as suas variações em cada uma das fases da sua vida. Existem três coisas básicas que influenciam a criação e o desenvolvimento da nossa personalidade. A primeira delas é a hereditariedade. Então, quem determina os nossos traços básicos e primitivos de personalidade são as influências da sua personalidade com as quais você nasceu. Né? Então, elas são, estão os seus genes, então não tem muito também o que você possa fazer para mudar esses traços, como temperamento, humor, gênero, né? como a gente fala, etc. Mas nós podemos aprender a dominar essas características. Depois nós temos o meio. O meio em que nós convivemos é o estímulo. Né? O meio é o aspecto estimulante da nossa vida. E depois nós temos as situações. As pessoas são um produto do ambiente no qual elas convivem, né? As experiências pelas quais cada um de nós passa, é, as várias coisas que nós experimentamos vão deixando marcas que ajudam a construir ou a destruir a nossa personalidade. Então, tudo, desde um divórcio, morte, trauma, até momentos felizes, influencia em modo a nossa personalidade. Então, entender como cada um desses, é, como cada um de nós assimila tudo isso e como. Tudo isso nos influencia e está nos influenciando, permite entender os nossos padrões de comportamento e como nós chegamos à situação que nós nos encontramos hoje e também como nós podemos sair dela. Tá? Então o eneagrama numerológico nos permite entender e dominar as características naturais e controlar como nós somos afetados pelo meio, pelas situações e pelas pessoas. Certo? Os seus traços de personalidade não afetam apenas a sua visão de vida, eles afetam também a maneira como você percebe a realidade da sua vida. E a sua personalidade é quem determina as escolhas que você faz na vida. Tá? Então o problema é que ninguém é capaz de ser objetivo sobre si mesmo. Né? Até mesmo nossos amigos, as pessoas mais próximas, os parentes, têm dificuldade em descrever como nós nos veem realmente. E de certa forma, aquilo que nós aparentamos, que é orientado pelo número de influência ou é, de uma maneira mais simplória, pelo número de impressão na cabalística e na pitagórica. E mesmo a maneira como nós nos percebemos, é como uma máscara. Nós nos mostramos aos outros como nós queremos. Não é o verdadeiro eu. né Nós vendemos o peixe como nos interessa. Então a missão desse método nos permite aprender o máximo possível sobre como a nossa personalidade se desenvolve. né e eu quero deixar bem claro tá? que essa máscara, como eu falei, não é uma visão negativa ou uma tentativa de esconder o seu verdadeiro erro. Tá? É simplesmente um dispositivo de filtragem, de proteção, que todos nós usamos naturalmente e inconscientemente, mas que também pode funcionar contra nós mesmos. Imagine que a sua personalidade é como um Que né? Ele vai dar acesso a uma grande galeria, onde tem um acervo enorme de coisas, que é a sua verdadeira natureza. Inicialmente, é nesse rol que está o básico, né? o social. Então, os aspectos que você se sente confortável em compartilhar com as pessoas no início de um relacionamento, num encontro casual, depois, com o tempo, à medida que você vai adquirindo confiança, você convida algumas pessoas a entrarem nessa grande galeria para conhecer o seu acervo, né? conhecer os aspectos mais profundos da na sua natureza. E aí você começa a revelar... a, a mais de quem você realmente é, você começa a revelar a sua intimidade. O grande problema é que, na maioria das vezes, nós mesmos não conhecemos tão profundamente o nosso próprio íntimo. Né? E quando nós conhecemos, nós preferimos ignorar e fechar os olhos para muitas coisas que nós consideramos é, que sejam vergonhosas, que sejam moralmente incorretas, socialmente inadmissíveis e assim vai. Né? Então, uma coisa que nós temos que, Tomar muito cuidado é não confundir a personalidade com o estereótipo. Né? Normalmente, nós mostramos o nosso estereótipo. E nós vemos nas pessoas um estereótipo. Né? O que é um estereótipo? É aquela ideia, ou aquela imagem preconcebida, padronizada, até generalizada que nós transmitimos ou que nós interpretamos baseado no senso comum e que fazemos também dos outros sem conhecimento profundo daquela pessoa. Então o estereótipo é o filtro que nós usamos para definir e limitar as pessoas quanto à aparência, naturalidade, quanto ao seu comportamento. No final das contas, a nossa personalidade, seja ela qual for, precisa encontrar algum significado nos eventos da vida. Então é por isso que nós compartilhamos e nos entendemos pelo nosso estereótipo. Porque é nele que cada um de nós compartilha as nossas próprias crenças. Né? Então se você reparar bem, um estereótipo é quando alguém está sempre em conformidade com alguma regra. Né? Hoje em dia, por exemplo, é socialmente aceitável é, que todos nós, é, sem exceção, devemos ser caridosos. Então, todos nós temos que ter compaixão, todos nós temos que nos abalar. Né? Se nós não nos abalamos, nem nos comovemos com as mazelas do mundo, você é uma pessoa fria, indigna de viver nesse mundo tão solidário. Então a generosidade é definida na sua essência né? como a virtude de dar, as, dar coisas boas às outras pessoas de uma maneira espontânea. Né? E o que nós fazemos? Nós fazemos caridade social. Como dizia a minha avó, nós fazemos caridade para o inglês. Né? Ou seja, nós damos um prato de sopa ao um mendigo, é... quer dizer, desculpa, estou né? me dizendo aqui que eu não posso mais falar mendigo. Então, corrigindo, nós damos um prato de sopa a um cidadão em situação de rua. E olha só, né sem querer, aí nós temos um estereótipo. E aí eu posto isso em todas as redes sociais, para que todos vejam o quanto eu sou generoso, o quanto eu estou preocupado com o bem-estar do planeta, com o bem-estar das pessoas, do mundo, do universo. E assim eu sou entendido, me entendo como alguém virtuoso, socialmente aceitável, e vivemos infelizes para sempre, até que a morte nos separe desse estereótipo. Então... Repare que nós vivemos um estereótipo e é por isso que cada vez fica mais difícil, muitas vezes quase impossível, distinguir aonde termina o meu estereótipo, onde começa o meu eu, né? a minha verdadeira personalidade. E através do diagrama numerológico, eu consigo saber realmente a tipagem da minha personalidade. Eu consigo ter no auto reconhecimento, uma orientação objetiva dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus valores, as minhas crenças internas e também me permite mediar ou controlar, né? mais adequado aqui é controlar certas características e certos comportamentos que possam ser mais perceptíveis, mais visíveis externamente da minha personalidade. Então quando eu descubro a minha real personalidade é tanto uma revelação quanto uma avaliação que me permite ter a consciência e a participação ativa na definição de mim mesmo. Né? Na minha autodefinição. Então perceba que a tipagem da personalidade inclui elementos críticos de autoconsciência, de identidade, não apenas aquela percepção externa. Né? E quais são os nove tipos, tipos básicos de personalidade, afinal? Né? Você deve estar se perguntando. O primeiro DNA-tipo é o 1, né? o perfeccionista ou o individualista. Esse primeiro eneatipo se concentra na ação, são pessoas práticas, exigentes, imediatistas. Só um detalhe, Repare que eu falo eneatipo para não ficar aquele estigma como acontece, né, com normalmente que fica, ah, eu sou um, eu sou dois, não, é um eneatipo. certo? Não é um, não é dois, nada disso, né? Então a prioridade das pessoas com tipo 1 um é aquilo que elas têm que ser resolver no momento. Seu maior vício emocional é o ímpeto, né? Aquela certa raiva inconsciente, às vezes, que acaba se revelando através do esforço dessas pessoas para criar uma autoimagem virtuosa. E é justamente por esse motivo que a principal dificuldade do Nia Tipo 1 é justamente reconhecer as suas reais necessidades. E é devido a esse afastamento de si mesmas, né? Que as pessoas com Nia Tipo 1 aparentam ser muito duras. Quando na realidade elas não são, né? Mas essa dureza vem dos seus próprios dilemas, das suas dúvidas ali entre certo e errado, justo e injusto, adequado ou não. Né? Isso faz com que o tipo 1 é, ele acredite que nada vale a pena sem esforço. Né? Bem acreditado, sem dor, sem ganho. Já quando nós pensamos no tipo 2, é totalmente o oposto. Né? O Ennea Tipo 2 é o prestativo, são aquelas pessoas centradas na emoção. Então o Enatito 2 tem uma capacidade incrível de perceber as pessoas, as sensações, e é por isso que os grandes é, são grandes conquistadores, são um, um, grandes manipuladores, inclusive, se decidirem usar essa qualidade para o benefício próprio. E também não é à toa que o seu principal vício emocional é o orgulho, que né? também é inconsciente, já que é natural mas que pode ser percebido pelo seu jeito muitas vezes servil, né, ou aparentemente atencioso demais. Então, ele tipo 2 é aquela pessoa solícita, virtuosa, que faz tudo para criar uma autoimagem bem intencionada. Só abrindo um parênteses aqui, né, para esclarecer, quando eu falo em autoimagem, tá, é, todos nós, conforme o nosso eneático, temos um vício emocional que usamos para nos convencer a nós mesmos, né, não aos outros. E nós fazemos isso para nos vermos como nós achamos que somos, mas ao mesmo tempo nos temos presos a certas questões e situações repetitivas na nossa vida. Tá? Então, agora, voltando ao tipo 2, esse vício de comportamento sustentado pelo tipo 2 né, é uma sensação de autossuficiência, de capacidade. Então, o prestativo possui aquela atitude, às vezes, até aparentemente arrogante: eu posso, eu sei, eu faço, mas isso é tão natural. É tão íntimo na sua personalidade que eles acabam sendo pessoas muito queridas pelos outros, justamente pela sua presteza. Né? Mas, por outro lado, apesar de toda essa presteza e dessa grande capacidade para entender as necessidades é, das outras pessoas, no N tipo 2 ele é incapaz de reconhecer as suas próprias necessidades. Ele entende, mas não reconhece. Né? Ele reluta em acertar as suas necessidades, principalmente as suas fraquezas. E é justamente também por esse distanciamento de si mesmas que as pessoas com NA tipo 2, apesar de muito solistas, são evasivas, às vezes até agressivas, se elas acreditam que não estão sendo entendidas, né? Tipo 2 é aquele tipo de pessoa que está sempre na defensiva, que tem uma baixa tolerância, né? Então, quando é, se trata de cuidar de si mesmo, eles são orgulhosos, né? O NA tipo 2 tem, tem que pedir ajuda, é quase a morte, né? Eles, eles não. Não quero de jeito algum acreditar que não estão correspondendo à imagem que idealizaram para si, tá? E o Na tipo 3 já é o entusiasta, né? Aquele bem-sucedido, ao menos na aparência, ele é. Né? As pessoas de NA tipo 3 apostam todas as suas fichas no reconhecimento. Estão sempre atrás do sucesso e se mostram bem sucedidos o tempo todo. Tanto que o seu vício de comportamento é justamente a vaidade, né? Como nos Na tipos anteriores. É, também isso se manifesta inconscientemente, já que é uma coisa natural, né através do apego à imagem. As aparências para, si, para o N tipo 3 são muito importantes. Né? O sucesso, principalmente, é o um meio que eles usam para obter o valor próprio, para obter o autorreconhecimento. E é claro que esse apego à aparência e à futilidade muitas vezes acaba se refletindo em uma dificuldade para reconhecer as suas reações. É, qualidades e até as suas próprias, a sua própria realidade de vida. Né? O Enea Tipo 3 ele se auto e acaba, no final, se revelando uma pessoa fria. E usa o seu entusiasmo, o seu magnetismo pessoal para disfarçar essa frieza com uma imagem mais humanista. Mas, no fundo, o Enea Tipo 3, por mais caloroso que ele seja, sempre vai ser apegado aos resultados, à aparência, sempre. Tá? Tanto que o pior vício da sua personalidade é a vaidade, que além de um terrível vício também é o principal motivo da sua ruína né? para a maioria das pessoas com minha tipo 3, se elas não souberem entender e viverem a sua própria realidade. É tá? muito difícil aceitar os seus defeitos. Né? O, aceitar os defeitos é um grande, é um sério para o tipo 3. Né? E eles, porque eles precisam se achar admirados, eles querem um reconhecimento a qualquer custo. E se, por um lado, o eniatipo 3 demonstra uma personalidade aí mais superficial e mais fria, o 4 já é romântico, né? são muito sensíveis e emocionalmente instáveis. Então a percepção emocional do eniatipo 4 ela vai além do nosso senso comum. né eles não... Vem aquilo que ninguém vê. Eles vivem insatisfeitos procurando alguma coisa que não sabem o que é, tanto que o seu maior vício de personalidade é a inveja. Né? E você percebe, inclusive, na sua insatisfação consigo mesmo. Né? Tanto que o nome romântico não vem do calor, mas da comparação da sua vida real com a vida que ele realizou para si. Por isso estão sempre insatisfeitos. Né? O N tipo 4 vive preso a uma utopia. Mas é por esse motivo também que as pessoas com esse -tipo são muito... Autênticas, né? O problema é que elas, elas vivem focadas na falta, vivem presas na escassez. São quase uns visionários do inferno. Dificilmente eles é, é, elogiam alguma coisa, né? É, dificilmente eles veem algo bom. Eles reclamam o tempo todo, vivem insatisfeitos, né? Com a vida, com o mundo, consigo mesmo. E é por se apegarem àquilo que lhes falta que eles vivem fazendo comparações e são extremamente críticos, às vezes até cinco. Né? Já o na 5 o NA tipo 5 é o observador, são mentalmente ativos, são muito curiosos, planejadores, extremamente racionais. Né? O NA tipo 4 é frio calculista, então não é à toa que seu pior. Desculpa, o NA tipo 5 é frio e calculista. Né? Não é à toa que o seu pior vício é, é de comportamento é a avareza. Né? A avareza é um ato inconsciente, mas é natural da sua personalidade. E você percebe sutilmente essa característica aí pelo seu distanciamento, pelo seu desapego das coisas é, mais interpessoais. Né? O sempre está sempre em cima do muro. E o que é bom para ele, ele fatura. Se não é, ele deixa de lado, né? não se envolve diretamente nas questões, estão sempre ali, em segundo plano, só observando. São né? então, pessoas que se envolvem em atividades que só dizem respeito a si próprios, ou que as beneficiem de alguma forma. Tá? Então, no seu extremo, são realmente pessoas oportunistas, e é claro que negativamente o ENTP é tipo 5 como eu antecipei, sem querer agora há pouco, eles revelam um comportamento frio, né, mais calculista. Eles acreditam na razão como um meio de conseguir as coisas e muitas vezes acabam, inclusive, substituindo as suas emoções pelos pensamentos, tá? Então eles são extremamente racionais e obviamente que o excesso de racionalidade traz uma certa dificuldade para expressar seus sentimentos, também de manifestar as suas emoções. E é por esse motivo, então, que muitas vezes as pessoas com Eniatipo 5 são mal entendidas, né? Às vezes taxadas como socialmente inadequadas, inconvenientes. Mas veja bem, não são pessoas ruins, nem mau caráter, tá? Nenhum NN tipo é, na verdade. E hoje nós estamos aprendendo, na verdade, a identificar os Eniatipos, né? A personalidade. Até porque vários fatores devem ser analisados no eneagrama antes de determinar qual é a personalidade de alguém. Tá? Então, agora, nós vamos falar do etnia-tipo 6, tá? o prestativo. Eu diria também que ele é um questionador, talvez. O né? etnia-tipo revela pessoas centradas nas emoções, que visam o um controle. O tipo 6 é o etnia tipo das pessoas desconfiadas. Tá? Eles não planejam muitas coisas, eles preferem se atirar. De improviso, né? Nas causas, apesar de contraditoriamente o seu pior vício ser o medo da perda, do sofrimento, né? Por isso, que, inconscientemente, o Enea tipo 6 tenta se justificar a si mesmo, criando uma autoimagem de alguém é, precavido, de pessoa de zeloso, né? Eles são muito apegados à família, aos amigos, às pessoas mais próximas, porque são carentes de afeto. Eles dão muita atenção, mas esperam receber essa atenção de volta e toda essa dedicação também, tá aí, quando não recebe, se tornam às vezes até rebeldes. E é justamente aí que está a principal consequência negativa dessa forma de reação ou de atitude, quem sabe, né, que é a ansiedade, o controladorismo. O N tipo 6, ele sofre por antecipação. Ele vê as coisas sempre muito piores do que elas são e às vezes mesmo inconscientemente, e normalmente é, parece que tudo é pior do que é para ele. né? Então, resumidamente, o N-tipo 6 é aquele sujeito que está sempre com o pé atrás, que prefere sofrer por antecipação para se preparar para o pior. Né? Outra característica muito marcante, que não deve necessariamente ser considerada negativa na expressão do questionador, é não se submeter ao, mandar, ao mando, né? ao comando de outras pessoas, dependendo do caso, aí sim se pode considerar negativo quando vira já uma insubordinação, né? Aí, nesse extremo, inclusive, o tipo 6 pode até tentar impor as suas é, intenções de uma maneira mais agressiva, mas, normalmente, o tipo 6 disfarça para cima si as nossas próprias intenções e a sua desconfiança sobre as suas reais intenções dos, dos outros, né? Interpretando tudo como uma ameaça. E aí, agora, nós... Se o eneatipo, né, tipo, chegamos ao 7, né? Se o 6 é mais reacionário, o 7 é o sonhador, né? O investigador, as pessoas que assumem o né, tipo, 7 se concentram na mente, são céticos, desenvolvem uma agilidade extraordinária de raciocínio, pensam muito rápido, né? É um entusiasta e muito apegado aos verdadeiros prazeres da vida, né? Que são as sensações. Aquele sentimento agradável, de realização, de plenitude O Enya Tipo 7 ele tem aquela sensação de que ele nasceu com um objetivo muito específico, e, né, que é grandioso, justamente aí que também está o pior vício do Enya Tipo 7, né? o exagero, a excentricidade. A excentricidade, aliás, é uma atitude que eles usam para justificar a si mesmos a autoimagem de improvisadores. Né? Nome sonhador, inclusive, vem justamente da grande quantidade de ideias, de planos. Muitos deles que beiram o impossível, né? E não precisamos ir muito longe para percebermos que a principal consequência negativa do, do 7 é a superficialidade, o exagero. O Exagero, inclusive, é um subterfúgio que o aqui para usa para se sobrecarregar com atividades inúteis, vamos dizer assim, normalmente. Como um meio de fugir das suas dificuldades emocionais, né? O otimismo exagerado do ENTP-7 -tipo também revela pessoas que evitam lidar com o sofrimento no seu exterior, né? É aquela pessoa no seu extremo, aliás, o ENTP-7 -tipo é aquela pessoa que vê o mundo através das lentes cor-de-rosa, né? Sofre de viés de otimismo e costuma ser bastante é, condescendentes aí com seus próprios defeitos, né, defeitos, com o seu próprio comportamento, com a sua personalidade e também com as dos outros, né? Curiosamente ou não, o 8 já é pura razão, né? O 7 é o sonhador, o N-tipo 8 já é razão, é pé no chão, é o empreendedor, o N-tipo 8 é a ação, né? Tem uma facilidade para mandar, para comandar, e a prioridade e o propósito do N-tipo 8 é a realização pessoal em todos os aspectos que ele puder realizar, né? O vício emocional do oito, não preciso nem falar, são os prazeres, a luxúria, o poder. É, é, inconscientemente, o Eniatipo oito é dominador, é uma pessoa realizadora, está sempre inconformado, abusa do seu magnetismo pessoal, do seu poder de realização, né? Ele vai aos limites realmente para obter aquilo que ele quer. E tudo tem que ser intenso, tudo tem que ser desafiador. Se não for assim, ficam entediados, desmotivados. Né? Então, o tipo 8 ele é direto, ele é objetivo, ele não é de muitos rodeios, e por isso ele demonstra tá sempre muito seguro de si, das suas ideias, e por isso também eles têm uma grande facilidade para se posicionar sobre aquilo que eles querem. Tá? Então, você já deve ter percebido é, que a consequência negativa aí, né, do comportamento são os abusos. Né? Em certas situações são pessoas insensíveis se ficarem muito apegadas ao poder então se tornam pessoas intransigentes, adotam aquele comportamento reo, realmente abusivo, são dominadores, né? se comportam como verdadeiros rolos, compressores, eles passam por cima do que tiver que passar para conseguir aquilo que querem. Tá? Então agora chegamos ao último, né? o tipo 9, o fundamentalista. E esse último eneatipo, ele revela que as pessoas centradas na emoção, com aquela atitude mediadora, que priorizam o bem comum, né? são os idealistas. E é claro que o seu vício de comportamento não poderia ser outro, senão o idealismo e a indolência. Né? Às vezes, a intransigência também, né? o nome fundamentalista, aliás, vem da busca de preservar o status, né? de criar um conflito em pró da paz e da tranquilidade. Tanto que o ENEATIPO 9 adota sempre uma postura mais intransigente, mais rígida né? na questão da igualdade, da obediência a certos princípios, restos e regras, principalmente as que são favoráveis a eles, né? para justificar a sua autoimagem conciliadora. Mas, na realidade, os fundamentalistas são normalmente pessoas até apáticas. Né? Eles... Eles desenvolveram esse estado de adormecimento, vamos dizer assim, para não ter que confrontar a sua própria realidade. Por outro lado, uma das suas maiores qualidades é a hiperflexibilidade. né O INA é tipo 9 se adequa facilmente a qualquer coisa, a qualquer situação, desde que, claro, sirva aos seus interesses. E você percebe esses traços naquelas pessoas que aparentemente estão sempre serenas, aquelas pessoas tranquilas, né zen. Mesmo que apesar de normalmente esses não serem os seus sentimentos reais. O problema é que essa apatia emocional também acaba se transformando em alguma indecisão, tá? Então, esses foram os eniatipos numerológicos básicos de personalidade. E agora eu quero que você me diga aí se você conseguiu se identificar com algum desses tipos de personalidade ou não. Não tome isso como regra, tá? É, não generalize, porque essa explicação é apenas uma das formas é, que eu utilizei para você compreender essas ações, esses padrões de comportamento. né? Para ir mais fundo, aí nós teríamos é, que criar realmente o seu Enneagram, ver qual é realmente a sua personalidade. né? Muitos traços que eu acabei de escrever também podem ser apresentados em vários é, ENT, né? Essa é uma apresentação bem resumida de cada um deles. né? E é claro que se eu fosse falar tudo aqui, eu daria um vídeo para cada um ou mais, mas a intenção aqui, na verdade, é que você entenda a questão da identificação da personalidade, a importância da personalidade na numerologia, e nossa importância de se entender a nossa própria personalidade, principalmente. Né? Então, esses são os tipos naturais, mas é claro que, como eu falei no começo, é, né, citando na música do Raul Seixas, analisar a personalidade é uma coisa muito complexa, porque é uma metamorfose ambulante, né? então a nossa personalidade está mudando o tempo todo. E existem também os subtipos que surgem dessa mutação entre a personalidade natural e as influências, aí surgem mais 16 é, arquétipos de personalidade de momento, que são divididas em quatro subtipos. O primeiro subtipo é mais da área mais exato, né? são aquelas pessoas materialistas, é, e se dividem nos arquétipos do arquiteto, do, dos racionais, os aos comandantes e os debatedores. Depois nós temos o segundo subtipo, que são da área, mais, são mais humanas, né? Que se divide nos arquétipos de advogado, mediador, protagonista e o ativista. Depois nós temos o terceiro, que são os perfis de sentinela, que é aqui mais filosófico, que se divide em racional, defensor, executivo, consul. e por último, nós temos aquele perfil mais poético, mais artístico, que são os arquétipos dos virtuosos, o aventureiro, o inovador e o animador, tá? É claro que eu não vou tratar cada um deles aqui hoje. A ideia dessa aula é apresentar essa parte da numerologia que ninguém conhecia ainda, né? Como, eu, é, como uma apresentação aí é, do curso, eu falei e disse que trataria de assuntos que nunca haviam sido tratados publicamente, eu prometi novidades e aí está uma delas, né? Mas cada uma delas são campos, são campos muito vastos, então é impossível abordar tudo isso em uma só aula, né? Já devemos estar aí se bobear com uns 25 minutos de aula, então imagina se eu for abordar tudo, nós vamos passar aqui a noite, o dia, a semana, e não vamos conseguir concluir, né? Mas aos poucos eu vou trazendo aí uma abordagem de cada um deles. É, eu sei que agora né, muitos de vocês aí já devem estar se perguntando, mas ele não vai ensinar a fazer cálculos? Não, eu não vou ensinar a fazer cálculos. Né? Para com essa mania, aliás, de só querer aprender a fazer cálculo. Isso é uma aula de numerologia avançada. Tá? É, a primeira coisa que se deve fazer não é, aprender entender, não é aprender a calcular, é entender né? como tá, qualquer um faz. Né? Agora, entender como e por que você está fazendo é muito mais importante do que calcular. Tá? E aqui também não envolve só cálculos puramente, né? é bem mais complexo do que parece. Vou ser muito sincero. Cálculos para esse tipo de análise numerológica não são simples cálculos aritméticos, não, são cálculos matriciais mais complexos, envolve gráficos, eneagramas, né? O eneagrama é um gráfico, inclusive. Mas o importante eu acho que é você entender por que nós usamos essa parte da numerologia, que se chama eneagrama numerológico, por que nós usamos a numerologia, né? Tem uma coisa, Determinar o seu tipo de personalidade através de um estudo numerológico ajuda você a aprender mais sobre as suas motivações, sobre as maneiras pelas quais você interage, como você se relaciona com os outros, como você se relaciona com o mundo. O diagrama vai além. O diagrama te ajuda a descobrir o seu tipo né, de personalidade e é o primeiro passo para você entender as suas possibilidades. Tá? Então nós avançamos muito com a numerologia quântica, Agora, nós já estamos muito além de uma teoria ou de uma crença popular com o Enneagrama, que atribui a todos um tipo de personalidade, com base nessa coisa aí de mapas batidas, né? de mapas numerológicos, de jogar o um nome no programa, copiar texto, colar texto e pronto. Né? Eu não condeno, não estou desfazendo. Mas a visão da numerologia antiga é muito superficial né? para os dias de hoje. Agora nós já estamos entrando num território muito além de algo, do que alguns imaginavam serem as últimas fronteiras da numerologia, né? de supostamente 8 mil anos atrás, dos babilônicos, dos assírios, do, dos gregos, até das ideias de Pitágoras. Apesar de Pitágoras nunca sequer ter se envolvido com qualquer coisa que parecesse com numerologia, ainda tem aqueles né, que tentam, de qualquer jeito, usar o nome de Pitágoras para valorizar aí a sua numerologia, criada pelos movimentos de nova era, que chamaram de Pitagórica. Mas daqui para frente a numerologia se torna cada vez mais uma coisa de estudiosos, de pesquisadores, né? Nós estamos indo além do conhecimento popular, dos especialistas, das especulações. Viver é uma coisa muito séria, né? É, nós não podemos especular a vida. Cada vez teremos menos espaço para achismo, para curiosos, e é a partir daqui que as crianças começam a ficar na sala brincando, lá no quarto jogando, né? Brincando de estudar numerologia, os adultos, os estudiosos, seguem com seriedade adiante. Né? Numerologia de verdade, numerologia real, não é só compreender e promover o autoconhecimento para aqueles que possam é, tratar tudo como uma crença. Né? Numerologia dá a qualquer indivíduo a possibilidade de se tornar Consciente das suas emoções. Numerologia é tornar a pessoa consciente das questões na sua personalidade que estão influenciando diretamente as suas ações e as suas decisões. Né? Então, numerologia real não é adivinhação, não é uma religião, não é uma crença. Numerologia é um estudo que nos permite identificar os nossos padrões comportamentais, assim como também nos permite identificar os elementos motivadores e desmotivadores, né? principalmente os desmotivadores da nossa personalidade, para que eles sejam eliminados da nossa rotina. tá? Então, quando eu sou capaz de eliminar do meu comportamento vícios emocionais e comportamentais a partir do desenvolvimento, né? ou melhor dizendo, do posicionamento de ações, eu passo a me reconhecer por mim mesmo e não pelas minhas atitudes em resposta às situações, ao meio, aos acontecimentos. E é isso que vai me permitir ter uma integração maior com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com as minhas ações e com as minhas realizações, principalmente. Tá? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Agora eu quero que você... É, que você me diga aí o que você está achando do nosso curso. A partir de agora, se você tiver alguma dúvida, você pode esclarecer diretamente comigo, usando o link, qualquer um dos links de contato que está aí na descrição do vídeo. tá? É só me chamar e sim, colocar sua dúvida. Se você quiser adquirir a sua cópia gratuita do e-book NR1 Numerologia Real, eu vou lembrar que é só para quem está no nosso grupo de WhatsApp restrito. O link também está aí na descrição do vídeo. E assim que você entrar lá no grupo, você já vai achar o e-book para baixar direto no seu no seu computador, não se preocupe, porque não é um grupo de vendas, é um grupo de estudo, tá eu só posto coisas úteis e não posto coisas o tempo todo também. Tá? Por hora eu vou ficando por aqui, até a próxima aula, todos os meus contatos estão aí embaixo, tá o, Ibo, o acesso para o book também, o meu acervo de, também estão aí, um forte abraço e eu te espero lá na nossa próxima aula. Até lá.